E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titi trazendo mais um canal, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês um vídeozinho aqui de DDTank, um novo Tank que saiu aí. É... é novo porque tipo assim, resetou o DDTank 10.2, né mano? Resetou bem fácil, viu? Na moral, tá muito fácil mesmo, porque em menos de 6 horas eu consegui pegar, assim, um milhão de FC. É, tá bom. E o link dele vai estar tá na descrição, mas eu queria falar uma coisa antes pra vocês. novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. DIY, seja membro, se tiver condição forma, beleza meu parceiro? Mas eu fiz uma live aí galera E vi muita gente assim que assistir a live Não, não vem na live pra assistir, assiste aí mano, ativa o sininho de notificação E acompanha os vídeos que vai sair no canal, beleza? trazendo novo do DTank aí ó, vocês gostaram demais do último vídeo de novo do DTank ó O que lançou aqui Já capitalizado muita gente jogando, tem 3 dias Quatro horas que foi lançado esse servidor Muita gente forte porque a galera quer ver foca mesmo Assim, acesso só hoje nesse DD Tank. e 12 mil acessos galera 12 mil pessoas entrou pra jogar esse DD Tank. Não tem muita gente jogando Então, deixa o um link dele na descrição Vai tá estar com o URL curtado Se você quiser entrar, você esperar 5 segundos Voar o anúncio e cair aqui no DDTank para criar sua conta Mas isso que você vai conseguir entrar aqui tranquilo de relogar novamente mas vocês vão ver que eu não estou mentindo ó 12 mil, 12 mil, Ó, mil mil ó vídeo de acesso aí galera esse vídeo aqui não vai ter corte beleza não vai ter corte vai ser só um vídeo assim mostrar o tem pra vocês quantidade de cupom com batalha quantidade de cupom por derrota e nossa minha conta também o hall da fama como o servidor tá tá muito leve curtido jogando aqui, então uma forma de retribuição e vou trazendo mais tem novos novo aí para vocês, então, deixa o like, vamos tentar bater a meta aqui de 70 likes, a gente consegue, só divulgar para seu amigo, amiga que joga no com alguma pessoa aí que tem que sabe que vai assistir o vídeo até o final, pra assistir o vídeo até o final, deixa né, vocês comentem aí, curva um número lá, deixe os esse número, comentar esse número eu vou ganhar um coraçãozinho aí daquela forma, meu parceiro. Não se esquece, galera, se você tiver condição de virar membro aqui do canal, é membro. O de membro aqui do canal é essa. Vai ter, tipo, os atualizados móveis para você, ter fotos, vai ter muitas coisas aí, memes, coisas aí que eu faço que eu ver pros membros. E se você se torna um membro, você vai descobrir, entendeu? Então, vamos aí para fazer esse videozinho. Espero que vocês apoiem com o like, mano, porque tá muito foda de fazer vídeo aqui no canal, porque tem muita gente assistindo o vídeo E, tipo assim, não deixa o like, então, não seja um cara tão arrogante assim, deixa o like aí pra nós, beleza? E o Arkhanjo me ajudou também, eu já quero mandar um salve pra ele O dele é essa daqui, ó O que já tá com um milhão e pouco, um milhão, quase um milhão e meio A minha continha é um milhão de FC. Eu acho, né? Um milhão, se não me engano. A gente tiver meio perdido aí nos números. É um milhão. Mas enfim. que vai entrar. Entrou, criou sua conta. Você vai vir aqui. Evento é limitado. E vai tentar esses eventos aqui. ó, esses três, Quatro eventos que tem aqui. Ó. Não, é só três eventos três eventos aqui pra vocês esses uh, três eventos aqui que são free o resto são tudo eventos de coleta que demora muito pra você conseguir pegar eu acredito do seu é, vai focar no servidor né? você consegue sim você consegue batalha uh, a gente vai descobrir aqui agora se eu não me engano é 10k por vitória e 5k por derrota vem encostar no cara né, mas se você não encostar no pé Não ganha nada Vou mostrar o roda da fama aqui pra vocês também Da fama já tem nego muito forte, pelo fato de comprar um VIP Mas o cara conseguiu ficar bem forte Mas... Se você que tiver uma graninha sobrando que quer colocar no servidor aqui até ficar forte depende de você aí né Mas se você quiser Colocar dinheiro aqui e se tornar um membro obrigado, tem um membro aí né aqui é Viagem, Viagens 37, alguma coisa assim. Ele que tá tendo um campeão um aí no um momento. Bem forte, com 58 milhões de FC. da do macaco, 5 estrela, Estou se em armadura. petas. full um quinto. Basicamente. É atualizada, né? A 160 de composição. Um é, tá full Já tá no patilatório Não quer dizer a montaria né Aqui também deve tá full Aí é, eu preciso tá full mesmo E a outra marca também tá full É, algumas não tão... não tá tudo full Tá bem forte a conta dele Bem forte mesmo Tá bonita segundo segunda é o de... Paulzoma <risos> Só que se a gente tá usando essa arminha aqui, né, galera? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa arma que a gente tá usando no momento que é. aqui, né? Só disse pra galera: se o Alfred tinha de ter. Ah, um branco, tinha de ter o preto também, né? É, tipo assim: quando você deixa isso aqui gold no avanço, virar preto. Ia ficar um trem mais vantajoso, assim, pra quem joga, né? Mas enfim, só é um detalhe. Mas enfim, vamos lá jogar um PVP. Mostrar o que a gente poupou pra vocês aqui do de derrota Eu não criei ainda a sociedade Se vocês quiserem que eu crie, vai depender de vocês Comentem aí embaixo aí Eu posso criar a sociedade pra gente jogar Tudo de Dois programas que, tipo assim, eu posso trazer pra vocês Poupar o que tem Muito rápido mesmo Mas se bater 200 likes aqui eu trago Porque esse programa vai ajudar demais Muita gente então, Enfim, né lá já tô 27 aqui minha fontinha basicamente está assim volt mais 12 e avanço um na minha arma entrando no detec então demorar um pouquinho para carregar né mas vamos ver se a gente consegue já na primeira batalha ganhar já tá, né, no primeiro combate não se esquece para tá assistir o vídeo até esse momento deixa o like comenta aí compartilha Eu vou fazer uns 10 minutinhos de vídeo para vocês e eu pretendo postar esse vídeo hoje mesmo, no dia que saiu a live. Aí é, vamos ver o que vai virar aqui, né? Vamos ver quantos atributos atributo monstro aqui. Infelizmente tem muitos atributos, então é um pouco meio difícil pra ganhar. Mas nós pode tentar. Vamos postar pro menos. Aí. Nossa senhora, acredito que? Demandado menos. Mas enfim. Vamos ver se eu vou ganhar com o ponto Nossa! tá bem forte Vou cavá-la agora mesmo Ou não Vamos dar um pull aqui Vou também acertar mesmo é, Deu pra tirar um, um dano dela? Eu não tá forte, nossa, <risos> na vala, mas tá bom né, vou tirar um dano legal dela, se tivesse ativado o perfurante eu acho que tinha me levado, ou não né, talvez tinha, não sei, vou aí pra saber se eu ia poder levar dela ou não, mas se moscar criar vez, vou levando, vamos ver o que vai fazer aqui, se eu quero ver passar a vez dela, Muita gente... Ih, Te abraçou, meu filho. Você acha que eu vou moscar aqui? ou nada. é me cupom preocupou, meu filho. Neste servidor. O pãozinho pra nós aqui tá é diferente. Nossa! Na moral, eu pensei que eu apertei três Ah, beleza, né? Se eu tiver um jeito aqui de me matar, simplesmente vai ser isso aí. Burrice. Tá jogando aqui, eu caçou ele. Enfim. Vamos ver o que vai virar aqui, vamos lá, joga então, mata, ó, aí sim, infelizmente eu vou morrer mano, não o que fazer, oportunidade eu tive de matar, mas eu errei o tiro, aconteceu isso né, ser morto, mas, enfim. Bom, né? Dizer. Dá 15 mil cupom e 30 mil cupom com vitória. Então, <risos> pra quem não entendeu, é 30k, vitória e k por derrota. Beleza, galera? É, dá uma vantagem até legal pra quem, tipo assim, joga. Quem é focado no servidor, dá pra ficar forte. Então, depender de você aí, ó. Vamos ver se eu consigo matar essa vez. Se eu não conseguir. Infelizmente é isso aí que a gente pode fazer, né? Mas dessa vez eu não vou moscar não Tentar matar, seja de longe Se voar pra perto, eu vou ter de mandar Tapu, porque... Mais forte que eu Infelizmente é isso aí Foi o de se realizar Ixi o oh, DG tá aqui, ver, fácil, very hard que mata, já culpou assim, matou, nossa, tá bem forte mesmo, hein? O aqui eu tô valendo nada nesse jogo, <risos> mas enfim, né? Comecei a conta hoje, posso fazer o um que? Preocupou aqui pra essa menina, mas infelizmente é isso, né, galera? A gente tá aqui mostrando o servidor. A intenção aqui não é ser forte, não é mostrar que sabe jogar PVP. <risos> Você só vai mostrar o servidor, o servidor reservou, na descrição, entra, joga e deixa o like nesse vídeo. Curtiu o vídeo, assistiu até aqui, digita dois aí nos comentários pra ganhar é um coraçãozinho. Sei que não vale muito, mas é só pra mim entender, que assistiu o vídeo até esse momento. Muito obrigado mesmo, vou tentar ir aqui na fazenda para poder querer tentar fazer um pet E não se esquece, condição, quer virar membro? Vira membro aí, mano. Sei que quer ver... Vai... Um dinheirinho, mas vai estar ajudando a produz esse vídeo pra vocês e a edição também, né? Mas se não tiver condição, deixando o seu like já vai estar ajudando um montão. Eu junto, no próximo vídeo. Um abraço de certo e falou.